Curso de Redação e Revisão, Texto Dissertativo, Coordenadoria do Proeja, Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, com essa que vos fala, professora Aurélia. E hoje, pessoal, nós chegamos à nossa aula 7, sejam muito bem-vindos, e vamos tratar das competências exigidas na redação do Enem, além de instruir vocês a respeito da nossa atividade número 5, que será enviada no grupo de WhatsApp Curso de Redação, do qual vocês que estão inscritos participam, ok? Então vamos lá, mais um lembrete antes de iniciarmos nossa aula por favor, coloquem as suas atividades em dia se você tem ainda alguma dificuldade com relação ao compartilhamento de um documento Google comigo, por favor, informe a sua dificuldade no fórum de dúvidas, no nosso grupo de WhatsApp para interações ou procure lá no e-mail professora Aurélia H arroba gmail.com, procure lá a gente e informe horários, in, né, horários disponíveis para que a gente entre em contato e tenha uma interação para tirar as suas dúvidas. Dito isso, então, vamos lá, vamos falar de cada uma das competências do Enem, começando pela competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa competência tem relação direta com a gramaticalidade do seu texto. Não a gramaticalidade apenas né, morfossintática, não só a organização clara né, e coesa das frases, mas também o uso da norma culta, né, o uso da variação linguística relacionada à linguagem formal. Então, é, considerados erros gramaticais dentro da norma gramatical brasileira, são erros é, importantes que vão diminuir aqui a pontuação para essa competência é né? uma das formas da gente to tornar o nosso texto mais formal <risos> a forma de torná-lo mais formal é uma revisão continuada aquilo que nós estamos propondo neste curso é exatamente relacionado a essa competência do Enem, embora nós vamos falar de todas, vamos exercitar e dialogar a respeito de todas, mas essa é a competência do Enem, digamos assim, prioritariamente enfocada no nosso curso. Acreditamos que através da escrita contínua, e a revisão continuada, a observação da revisão, como fazemos nos nossos exercícios, né? a proposta de estudos enfocados no padrão de erro cometido pelo aluno, né? ou seja, um atendimento particular de cada produção escrita, é que vai, de fato, aumentar a gramaticalidade de um texto formal num prazo relativamente curto, né? como a gente propõe aqui, de cerca de cinco meses para este curso. Agora vamos falar da competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Sendo sucintos, para conquistar os 200 pontos desta competência 2, é preciso Interpretar o enunciado da prova de redação ou seja, exercer aí toda a sua capacidade de interpretação de texto, observando exatamente o que se pede no enunciado da prova. Né? Essa, essa prova também é uma questão de interpretação. Expressar-se sobre o tema com coerência. Lembrando que é importante dar atenção tanto à coerência interna ao texto, quanto à coerência externa, né? com o contexto em que nos inserimos. E por último, mas não menos importante mesmo, executar adequadamente a escrita do texto dissertativo-argumentativo. E aqui é importante a gente lembrar que estamos falando não só do tipo dissertativo-argumentativo, mas estamos falando de um gênero textual, para que a gente não tenha no futuro é, a impressão incorreta de que não é permitido durante o texto... Durante a produção de texto do Enem, você fazer pequenas narrações ou pequenas descrições que colaborem com o argumento que esteja sendo apresentado dentro da dissertação. Os gêneros textuais são muitos e nunca param de surgir. As diversificadas necessidades sociais das comunidades humanas moldam continuamente novos meios e gêneros para sua comunicação. São exemplos de gêneros textuais, carta, receita, anúncio, artigo de opinião, ensaio, tese, bilhete, ata, memorando, dissertação argumentativa do Enem, post de Facebook, é, descrição do Instagram, Twitter, enfim, há uma infinidade de gêneros novos, os gêneros nascem, né, têm sua vida e morrem de acordo com nossas necessidades de comunicação, de acordo com as nossas necessidades de socialização, enfim. É bastante complexo descrever o, o, o número, que seria um número impossível né, de se descrever de gêneros. Então, a dissertação do Enem é um gênero, né, e como um gênero textual, dela participam tipos diferentes predominantemente o tipo dissertativo, argumentativo, mas é importante é, saber a diferença entre o tipo e o gênero para que a gente não tenha tantas limitações né, no, nosso, no nosso raciocínio, no nosso planejamento do texto com relação ao que apresentar para defender um ponto de vista. Muitas vezes, pequenas narrações, pequenas descrições que não predominem, obviamente, no texto, podem colaborar com a construção de um argumento. Quem quiser fazer uma revisão de tipos textuais, nós estamos indicando uma playlist ao final deste vídeo, que está no nosso outro canal, o Professor Aurélia, em que descrevemos os tipos textuais, que são limitados, diferentemente dos gêneros. Então, um gênero textual dissertativo, argumentativo do Enem, esse gênero tem esse nome, que é um nome igual ao nome do tipo textual, que é predominante nele, mas não devemos confundir. Né? Você não está executando no Enem um tipo textual, você está executando no Enem um gênero textual. E todo texto, é, todo gênero textual, pode apresentar um tipo predominante, que vai ser uma característica desse gênero, mas outros tipos podem participar de forma coadjuvante, de forma subordinada, a preparação né, dessa mensagem. Agora vamos falar da competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Pode ser interessante visualizarmos as três sessões né, dessa competência. Mesmo porque, muitas vezes, como ocorre né, na organização das frases da língua portuguesa, aqui nós temos é, a questão primeira, né, a questão mais importante, ela não está posta no começo da frase. Né? Então, vamos ver aqui essas três sessões e tentar compreendê-las de um modo menos linear. Observem os quatro verbos né, dessas, desse período composto. Então, enumerados logo na abertura da nossa frase. Selecionar, or, relacionar, organizar e interpretar. Né? Todos os verbos transitivos diretos. Né? Se eu seleciono, seleciono alguma coisa. Se eu relaciono, relaciono uma coisa com outra coisa. Se eu organizo, organizo algo. Né? Quem organiza, organiza alguma coisa. Quem interpreta, interpreta alguma coisa também. Então, vemos aí todos os verbos transitivos direcionados aos mesmos objetos. Objetos aqui são informações, fatos, opiniões e argumentos. E relacionados a todos esses núcleos substantivos, né, é, também fazendo uma relação e modificando esses substantivos, nós temos o termo em defesa de um ponto de vista. Ou seja, em defesa de um ponto de vista... Eu, que eu vou selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos, em defesa de um ponto de vista que eu vou fazer é, essa, essas ações, né, que eu vou realizar essas ações. Logo, eu preciso primeiro, antes de tudo, ter um ponto de vista. Então, quando você está diante né, da questão de redação do Enem, depois de lê-la e interpretá-la, é importante que você elabore em primeiro lugar o seu ponto de vista sobre o tema. Isso deve ser feito de forma objetiva, clara, para que você, a partir dessa elaboração, organize os tópicos do, do, seu, do seu texto, você tenha planejamento para os seus parágrafos, para o seu argumento, você realize, né, execute uma dissertação argumentativa é, com clareza daquilo que você está fazendo frase a frase durante o seu texto, ou seja, você está defendendo qual ponto de vista. É como se o ponto de vista fosse um alvo que você tenha em mente para você realizar frase a frase a construção do seu texto. Então, o tempo que você gasta antes de começar a escrever, elaborando este ponto de vista, é um tempo importante, não pode ser um tempo muito extenso, dado o tempo né, é, curto para a prova, no entanto, é preciso que ele seja exercido, é preciso que se gaste este tempo, porque sem o alvo, né, a sua seta não tem direção. Sem esse ponto de vista em mente, né, a execução dos seus parágrafos, a construção do seu argumento, a elaboração da proposta de intervenção vai ficar sem rumo. Então, precisamos, antes de tudo, ter claro que é importante, após a leitura e a interpretação do enunciado, a elaboração do seu ponto de vista sobre o tema. Então, primeiro elabore o seu ponto de vista sobre o tema e depois, a partir disso, você vai selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos que colaborem com a defesa do seu ponto de vista. Mas onde buscá-los? Atente que a própria comissão que elabora a prova seleciona para você textos de referência sobre o tema isso é a coletânea. Então, não dá para passar né, sem ler a coletânea. E, preferencialmente, você deve lê-la já tendo o seu ponto de vista elaborado, porque isso vai facilitar para você ter um aproveitamento melhor do tempo, facilitar a seleção de informações que a coletânea traga, que sejam informações já capazes de te apoiar, na construção dos seus argumentos então para você ler a coletânea com melhor aproveitamento tenha seu ponto de vista em mente para selecionar da coletânea aquilo que ela traz de importante de fatos informações é, opiniões que possam colaborar com o ponto de vista que você já elaborou os seus conhecimentos de vida são muito importantes as experiências que você teve né? aquilo que você tem como referências na sua história de vida, no seu conhecimento de mundo, eles podem ser selecionados em defesa do seu ponto de vista. Lembrando que já falamos mais anteriormente que pequenas narrações, pequenas, né, gente, que dentro de um texto de 30 linhas, né, não passem de 3 linhas a 4 linhas, podem ser utilizadas para colaborar com o seu argumento. Pequenas descrições podem ser utilizadas para colaborar. Com o seu argumento. Logo, o seu conhecimento de vida é uma fonte para a elaboração do seu texto. Não há problema algum em você trazer para o texto aquilo que você aprendeu ao longo da sua experiência humana. Obviamente que você deve estar sempre atento para não trocar o tipo textual principal utilizado no gênero dissertativo. Você tem que estar prioritariamente utilizando o tipo dissertativo. Mas, eventualmente, o tipo narrativo pode surgir desde que ele seja sucinto, que ele seja claramente relacionado ao seu argumento. E tudo que você aprendeu nas aulas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes, Literatura, todo o seu conhecimento acadêmico, inclusive aquele que você obteve também nas aulas de Física, Química, enfim, tudo aquilo que você aprende formalmente na escola e que possa ter alguma relação com o seu ponto de vista, possa corroborar com o seu argumento ou mesmo com a construção da sua proposta de intervenção, devem ser trazidos à tona e serão extremamente valorizados na pontuação né, deste, desta competência. Vamos falar então agora da competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É bom lembrar aqui que os mecanismos linguísticos responsáveis pela articulação, né, os mecanismos coesivos, também devem estar associados à articulação entre as partes bem realizada dentro da frase através de uma clara morfosintase. Então a atenção deve ser dada ao uso de preposições, conjunções, advérbios, pronomes e suas locuções devidamente articuladas no encadeamento de ideias, o que contribua para a progressão textual, para a compreensão das mensagens expressas no sentido de cada frase. Então, as frases, obviamente, né, são muitas vezes períodos compostos, articulados com subordinações, com coordenações. Esses períodos entre si também são devidamente relacionados na formação do parágrafo. Todas essas articulações entre as partes né, de um texto, né, das orações dentro da frase, das frases dentro do parágrafo, dos parágrafos entre si, essas articulações são feitas através de recursos linguísticos, conectivos, né? coesivos, e a gente vai é, vê-los nessas classes de palavras de que falamos, apresentando ideias diferentes de adição, causa, semelhança, reafirmação, oposição, hipótese, finalidades, enfim, ênfase, conclusão, é, certeza, conformidade, várias ideias que nós vamos é, representar através dessas articulações entre as partes de um texto lembrando que nós temos articulações internas às frases que são as orações né, dentro dos períodos compostos articulados em coordenação ou em subordinação predominantemente em subordinações temos as orações, os períodos né, as frases dentro dos parágrafos também articulados entre si e os parágrafos entre si articulados em torno da defesa da expressão da ideia central do seu texto que deve ser a opinião que você formou depois que interpretou o enunciado da redação e agora por fim, mas não menos importante vamos falar da competência 5 elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos se pudéssemos destacar uma característica da dissertação do Enem, como gênero, redação do Enem, característica mais marcante que destacaríamos seria essa, porque outras provas dissertativas, como a prova da UERJ, da qual o professor Gustavo Bernardo fala na palestra que destacamos aqui já no curso, não exige essa proposta de intervenção. Né? Essa é uma característica da redação do exigida pelo nosso Enem. Vamos falar dela e como você pode realmente garantir a pontuação que se distribui nessa competência. Ao elaborar uma proposta de intervenção, tenha claro o que você está propondo, né? o que deve ser feito a respeito do problema levantado no tema, o que fazer. Na sequência, procure destacar quem deve fazer aquilo que você propõe. Não proponha intervenções ou medidas que não tem o seu agente, né, o seu sujeito é, definido. Então, quem deve fazer aquilo que você propõe? Para quem deve ser feito e como deve ser feito, também devem ser abordados, o que provavelmente resultará na uhum. construção de um grande parágrafo. Eu sugiro que você deixe esse parágrafo para apresentar e para construir, por último, fazendo o fechamento do seu texto, concluindo o seu texto com essa proposição, abordando ela nesses quatro aspectos necessariamente para garantir a sua pontuação com relação à competência 5. Agora vamos falar das características do gênero dissertação argumentativa do Enem, como prometemos no início da aula. Uma das maneiras de aprendermos sobre um gênero é realizando leituras constantes sobre ele. Então, fica a nossa primeira dica, Procure ler as tantas dissertações que tiraram excelentes notas e que estão distribuídas em várias páginas na internet. Busquem ler essas dissertações. Né? Lendo esse gênero, é possível que você perceba muitas questões sobre a característica do gênero. E aqui vamos destacar é, algumas, quatro das principais características que observamos no gênero. Primeiro, o uso da linguagem formal na abordagem dissertativa-argumentativa sobre um tema. E um dos problemas muito é, grave porque em razão dele outros é, acontecem em consequência, é a dificuldade da expressão formal por escrito na língua portuguesa, como acontece frequentemente de observarmos em alunos que estão ainda no final do ensino médio, sem um letramento é, adequado para a execução. Da linguagem formal escrita. Obviamente que cabe aqui lembrar todo o nosso respeito a todas as variações linguísticas. Nenhuma variação linguística é melhor que outra. Todas são interessantes, importantes e úteis dentro dos seus contextos e dentro de suas comunidades. Mas a linguagem formal é aquela que ainda é importante para várias situações de seleção, tanto de acesso à educação superior quanto à seleção para empregos, né, para vagas. Muitas vezes, a linguagem, o uso da linguagem formal, não só escrita, mas inclusive oral, é importante em diversos ambientes e em diversas situações de convivência profissional e acadêmica. Então, esse curso, queremos salientar aqui, por isso pausamos aqui bastante nesse nesse primeiro aspecto, nessa primeira característica do gênero dissertativo argumentativo do Enem. Esse é o nosso objetivo principal com o nosso curso de redação e revisão, porque exatamente fazendo a revisão continuada dos nossos textos, podemos identificar quais são os padrões de erro em relação à gramática normativa que costumamos cometer e abordar essas questões individualmente, melhorando a cada revisão, reescrevendo os textos revisados, tendo aí uma melhora significativamente rápida da formalidade do texto. A presença do ponto de vista do autor e a argumentação que defende esse ponto de vista também é característica do nosso texto dissertativo-argumentativo do Enem. E em defesa do ponto de vista, precisamos encontrar argumentos coerentes, lógicos, apoiados em informações, fatos, opiniões opiniões de especialistas, de pessoas com reconhecida autoridade sobre o tema, bem relacionadas ao ponto de vista do autor. E, por fim, a apresentação de proposta de intervenção ao problema levantado na abordagem ao tema, que, como dissemos, é uma característica muito particular da redação dissertativa argumentativa solicitada pela prova do Enem, e não é uma característica de todo tipo de dissertação argumentativa. E vamos falar agora da nossa atividade 5, que será enviada a todos os alunos através do grupo de WhatsApp Curso de Redação e também pelo e-mail informado na inscrição. Nessa atividade vamos investigar qual é o seu ponto de vista a respeito de uma série de temas já abordados em provas passadas do Enem? Vamos exemplificar aqui, no final da nossa aula, como se deu a formulação dessa atividade e como você deve respondê-la. Imagine que os temas separados para atividades sejam os seguintes. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde do Brasil. O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aproveitamos para fazer um parênteses e destacar que, frequentemente, os temas colocados para nossa proposta de redação, eles têm relação direta com o que ocorre no país, e é uma fuga ao tema ou um tangenciamento do tema desnecessário expandir excessivamente, para além dos objetivos de defesa da opinião, né, informações ou argumentações, proposições que digam respeito ao tema, mas em relação a outros países. exceto claro, que você tenha como intenção um termo de comparação para defender um ponto de vista que tenha relação com o país, tome muito cuidado com a expansão das suas reflexões para fora do campo nacional, quando essas indicações foram expressas na proposta de redação no Brasil, do Brasil, brasileira. Atenção para o foco do tema. Bom, o que fizemos então na elaboração do nosso exercício foi transformar os temas em perguntas. Como reconhecer melhor a contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil? Como reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil? Como reduzir o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Como democratizar o acesso ao cinema do Brasil? E acreditamos que esse tipo de pergunta pode nos apoiar né, de cara na elaboração tanto de um ponto de vista como também como uma articulação, com um ponto de partida para a proposta de intervenção. Então, damos aqui alguns exemplos de como poderíamos responder essas perguntas com uma frase objetiva e que expressa a opinião a respeito do tema. Vamos ler então a primeira resposta. As mulheres devem ser melhor reconhecidas pelas suas contribuições na saúde no Brasil por meio de prêmios específicos às mulheres profissionais da saúde e cotas afirmativas na distribuição de bolsas de incentivo à pesquisa. Assim, com uma frase, respondemos, expressamos uma opinião e articulamos a proposição que poderemos defender no último parágrafo. A segunda proposição. A criação de uma rede ferroviária de transporte de pessoas e mercadorias apoiaria o desenvolvimento mais igual das regiões, por se tratar de uma rede mais segura, barata e robusta, capaz de ampliar as potencialidades de regiões economicamente isoladas pela precariedade das rodovias. Tá aí também uma resposta à pergunta que elaboramos com o tema, que significativamente pode articular argumentos e uma proposição ao mesmo tempo. Terceira pergunta. Deve-se ampliar nas escolas o conhecimento a respeito da neurodiversidade, tanto entre educadores quanto entre alunos, nas diversas fases da sua formação. Resposta a como reduzir o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E como democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Para democratizar o acesso ao cinema, deve-se subsidiar e incentivar a multiplicação de salas de cinema nos bairros, apresentando para os cidadãos a possibilidade de ser público do cinema, perto de suas casas e fora das salas gigantes, distantes e caras dos shoppings. Bom, então no nosso exercício, transformamos temas em perguntas e você deve respondê-las com uma frase, do modo mais objetivo possível, expressando um ponto de vista. E esses aí são os temas de Enens passados que vamos utilizar na nossa atividade. Agradecemos muito a atenção de vocês até aqui, nessa aula mais longa do nosso curso até agora. Pedimos que nos dê o seu joinha se você gostou dessa aula. Comente aqui a sua pergunta, use o ambiente dos comentários para tirar suas dúvidas. Caso você não seja um dos nossos alunos, não esteja no fórum de dúvidas do nosso grupo. Um abraço a todos, muita saúde e mãos à obra.